Eu tava muito mais pensando do lockdown. Do lockdown. Eu falei, puta, eu esse também. lockdown vai durar uns um dois, três meses. Não vai acabar esse negócio ainda, mas a gente, a gente vai voltar a poder sair. Que é, o normal. é, porque a gente chegaram do H1N1, pela... lembra? H1N1 também ah, foi, foi uma. Ah, sim. Tive um amigo que morreu de assim, H1N1 há quatro anos atrás, cara. Mas também foi um negócio anos que, anos é, tipo assim, a gente achava que o H1N1 também ia ser. Nossa, enorme. Teve um lockdown uma época e voltou ao normal, mesmo tendo casos. Eu achei que ia ser mas parecido. Mas a grande diferença do H1N1 é que tinha o nosso amigo Tamiflu. Você tinha é como aí. tratar, né? Tamiflu é o então, um então, remédio. Mas é que na... o um Tamiflu pelo nosso H1N1. Mas H1. é igual você falou, André. Da, do Covid é, é... não tem nada. Quando começou o Covid, <risos> ninguém tinha informação de que merda era essa. Então tudo que o pessoal achava que ia ser tipo um H1N1. Tava morrendo gente, é. veio lá da merda é, da exatamente. China...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 É, isso aí aconteceu lá no ano de 2000 e pouco e foi uma coisa foi só uma epidemia e negócio foi passageiro e tal aí chegou fevereiro carnaval normal quando chegou março que daí começou a fazer lockdown na Europa O mercado você acompanha aí, já tava começando a mostrar sinais de queda é, lá e, exatamente você e lembra disso fevereiro, né lembra se você pegar o gráfico do Ibovespa ou mesmo lá do, do, do, do SP500 é, janeiro fevereiro ele, ele meio que dá uma estabilizada e já caiu um pouquinho, cara. Isso. Tipo assim, 5, 10%, que a galera já falou pra ter alguma coisa acontecer. Tem merda aí, não é aí, normal. Em março, quando veio os lockdowns na, na Europa nos Estados Unidos, aí veio o pânico generalizado, que daí em março foi quando caiu todas as bolsas do, daquele jeito. Era é é, o livro, chegou a cair 56%, o Ibov, né? E Oi. os Estados Unidos, 20 e poucos por cento eu Europa né? também. Ninguém sabia o que ia acontecer, então Me... a gente falou: eu estouquei por uns é... dois meses. Porque eu falei assim: vai passar rápido, mas esse lockdown já já a gente vai poder voltar. Eu acho que eu fui no mercado e foi alguma coisa igual o André. A gente comprou uma comida para uns dois meses aí e cara, a gente não saiu de casa. E a minha esposa, sabe a gente porque saiu eu comecei a fazer, e, fazer estoque para quatro meses? É o André, porque eu lembro que eu fui no mercado aqui perto de casa já não tinha quase nada. E aí, cara, eu. deixa eu ver na loucura, pra... né, mano? É, você lembra disso aí? Eu, le... mano, eu cara, lembro. Mano, na... começou a acabar o papel higiênico. É o que eu falo. Isso. bando de cagão, cara, como é que acaba? Você sabe que tem higiênico? um estudo pra e isso? É um fenômeno muito louco. Um é isso que eu ia ver. Outro dia eu vi um programa é, na lista. Só né? Só por por causa por causa da que a pirâmide de, dá de, as de merda, de nega, de Pra comprar então, papel higiênico, mano. É porque é uma das primeiras necessidades básicas. E a é, primeira coisa que, ser, que a gente pensa, necessidade né? Básica. Pirâmide de Maslow, é. Marvel, alguma coisa assim, não é? É, é Maslow, isso, pirâmide Maslow. De Marvel, então isso, é. tá lá, né? As necessidades é. básicas necessidade é. A necessidade básica tá na base tá da. Tá lá. Pirâmide, e acho sim. que a gente pensa, na primeira coisa, a gente pensa em necessidade básica. acho que o pessoal sim. não pensa em comer, <risos> cagar, né? Mijar. E aí acho que a galera sai e compra papel higiênico, porque não pode é, ser. cara. Que porra de pandemia é essa que, cara... Vai acabar o papel higiênico do mundo, mano? Passar então, arroz e feijão, não tem, mas papel higiênico, higiênico tá garantido. Eu comprei garantido. Por... Tenho certeza que muita gente ficou nessa situação, viu? não tinha um pacote de feijão, mas tinha 30 pacotes de papel higiênico, assim. <risos> tinha nem comida para. também, né? A água em alguns lugares também faltou. O pessoal estocou água e papel ah, higiênico. A coisa e que eu aí... Quando eu mudei pro apartamento, eu coloquei aquele filtro aqui, que é a melhor coisa que tem, que a gente precisa ficar comprando água. É, tem o filtro.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 É, não acho que não vai ser rápido, não. Vai lá, faz uma comprinha aí pra uns dois, três meses, foi o que ela fez. E segurou, porque começou a faltar coisa lá na ABC. Sim. Aqui em São Paulo, né, cara? Coisa de maluco, cara. É, aí tá eu comecei doido. depois disso, fazer tudo pela internet. Aí eu minha esposa achamos os lugares que aceitava os tickets de alimentação, tickets de refeição. É, igual eu. Aí começamos a comprar tudo pela internet assim. Demorou um pouco. Cara, isso é uma coisa. Eu sair que a, gente a primeira vê. vez, cara.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 Só que assim, quando quer comprar fruta, cebola, ah, alho... Ah, é verdade. Mano, chega, chega um zalho aqui... A gente não compra internet, Isso é verdade não. Chega um zalho é. aqui zoado, aí você pede fruta, você não Mas vê, eu tenho uma sorte, Elcio. É, mas zoada. as coisas são industrializadas. Eu tenho tá, o... o telefone aqui dos caras dos feirantes aqui, eu, eu só bato um atos pros caras, falo que eu quero, eles me entregar aqui, não, aqui até cara, às vezes eu Não, até no hortifruit, que até é. que é bom, só que vem, vira e mexe às vezes, você acha que vai vir uma coisa boa, puta às vezes vem um negócio meio ruim,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 Menos, gente, agora, é exatamente, agora a galera que tem que pegar transporte público, cara, pra ir pro trabalho. A é, metrô acho que ali aqui foi um em São, grande... São Paulo, pelo amor de Deus. Show de rock na CEP. É isso de rock aí, na cara. Eu, Eu acho, tá acho que louco, aí foi cara. um grande foco de contaminação, cara.